Ao todo, foram 228 fiscalizações por dia, só no primeiro semestre deste ano em todo o Estado, segundo dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obras e empreendimentos da engenharia, da agronomia e das geossciências receberam a fiscalização do CREA. Para o inspetor-chefe do CREA em Caratinga, Tiago Alves, o resultado dessas fiscalizações foi bem efetivo. Foi bom porque é, 30% dessas notificações acabaram virando, virando autuação de verdade. Foram 30 mil ao todo, ao todo no estado de Minas Gerais, mais ou menos uns 228 por dia. A falta de um profissional responsável técnico em obras e nas empresas está entre as irregularidades mais comuns encontradas durante essas fiscalizações do CREA. É importante tocar no assunto que o, o, a função do CREA é proteger a sociedade. Essa é a função institucional do CREA. E esses atos de fiscalização visam é, encontrar obras ou empresas que não tenham um responsável técnico. Esse responsável técnico, isso garante, de acordo com as nossas instituições é, e nossas, nossos regulamentos, garante que essa obra está sendo bem executada, que ela está sendo executada por um profissional que tem capacidade. E isso, isso é importante porque lá na frente vai impactar numa obra de qualidade, em ocupação regular, em, em atendimento aos, às regras e à legislação brasileira. O objetivo do CREA não é apenas divulgar os dados dessas ações fiscalizatórias, mas também orientar a sociedade. Tiago aproveitou a ocasião para ressaltar que toda obra e serviço de engenharia devem ser acompanhados por um engenheiro. É importante primeiro procurar esse engenheiro. E depois entender que o contrato dessa pessoa com o engenheiro tem um documento chamado ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica. Essa responsabilidade técnica vai garantir a legalidade do contrato. Portanto, a partir daí, a responsabilidade deixa de ser do leigo e passa a ser a responsabilidade em relação aos aspectos técnicos desse processo, desse procedimento. Deixa de ser do leigo e passa a ser do engenheiro. A efetividade da fiscalização também se explica por uma mudança de procedimento. Antes, o CREA emitia a notificação com prazo para regularização. Agora, a autuação de irregularidade, tanto de pessoas físicas como jurídicas, é direta. É o que explica o inspetor do CREA. Porque antigamente o procedimento era: encontrava as irregularidades, notificava e depois de 10 dias, se por acaso não fosse resolvida, é que se efetivava a autuação. É, de 2000, de essa, esse semestre, esses números já vem com um novo procedimento. Esse novo procedimento, ele foi adotado a partir de uma resolução, que é de 2013, a resolução do, do Conselho Federal. E a, a, a partir de então, o CREA já autua, ele já não mais notifica. E essa autuação, é importante a gente lembrar, que 70% dessas autuações são aplicadas a, a leigos. Né, pessoas que exercem algum trabalho de engenharia sem estar com um engenheiro responsável, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. As empresas, por exemplo, empresas de ar-condicionado, algumas empresas que trabalham com engenharia de execução de obras, elas precisam ter um responsável técnico. Então a maioria dessas, 70% das autuações, foram direcionadas para esse, para esse fim, para esse público. O valor da multa para as irregularidades varia e pode ser duplicado em caso de reincidência. O fiscal vai, é, constata a irregularidade e, a partir dessa contestação, é lavrado o alto de infração que, essa, que varia, que é uma multa né, que varia de R$ 680 reais a R$ 6.800, dependendo aí de, de, de reincidência. É importante a gente relatar que a presença do engenheiro, ele significa, além de economia, principalmente segurança a segurança da obra, que não, não ocorrerá ruptura, que a obra está sendo feita de maneira regular, que o solo onde você está instalando a sua obra ela tá sendo, ele tá, ele é, ele é propício para aquilo, que as dimensões que vocês estão colocando nas obras de vocês elas são condizentes, com, primeiro, com as normas de segurança e, segundo, com, com desperdício de material. Normalmente, o que a gente percebe é que as pessoas gastam muito dinheiro com, com uma obra irregular, quando, na verdade, poderia pagar o um engenheiro faria esse projeto de maneira segura e até ver e muitas das vezes até mais barato